Ai, ai. E aí, minha querida? Uai, eu achei que ia ser o pai José. A José tá ocupado. Tava devendo uma, aí o tranquinha veio. <risos> Me ligou, <risos> cobrou, aquela, cobrou aquela lá que eu disse que tava devendo, aí não tem como ir lá não, né? Tá pagando as dívidas hoje, então. Não, não é. Se fosse as dívidas, tava bom, né? <risos> <risos> Pai José, Pai José, troca de favor o tempo todo. Ah, então. Então tá dentro do tema da lição de hoje. É, nós temos esse. <risos> temos esse esse, esse. esse dom, né? Então, ah, podemos? Por favor. Uma das Mas condições tem... é que eu ia falar há pouco. Por quê? Essa é uma condição. Pode falar bastante. Por quê? O pai José disse que eu ia falar pouco, que esses exercícios a gente fala pouco, não é assim? Não, não. Ele escolhe falar pouco, mas você pode falar mais. É poder, não é dever. Tá, faz sentido. Ele ainda não está errado. <risos> <risos> então, confie, confie no seu desejo. Tá tudo na paz. Prossiga, minha filha. Então, lição 158, hoje aprendo a dar como recebo. Por isso que faz seis meses que a gente não faz essa porra. É, tá vendo? Por quê? Por quê? Repita isso Repita Igual ao, <risos> o noticiário a... <risos> lá hoje, hoje aprendo a dar como recebo Exato O que, que os últimos seis meses foi abordado Em todos os cursos Ensinamentos, sessões Atendimentos E os poucos vídeos que nós Liberamos aqui <risos> Lembra que daí e é a mesma coisa? Tem essa lição, não tem? Sim Essa lição, agora é o que permeia o dar e receber o Como isso ocorre, né? Por isso que eu ri, né? O processo de dar e receber É Tá vendo? Eu acho que você vai falar bastante <risos> E vai elucidar algumas coisas Exato, é por isso que eu vi, né? A, a... A vida é sábia, a única forma de ouvir era para pagar a dívida, né? Porque isso é um compromisso do pai José. <risos> a vida é sábia. É sábia e sacana. <risos> Olha então, essa lição começa com a pergunta: o que te foi dado? O conhecimento de que és uma mente, na mente e apenas uma mente isento de pecado para sempre, totalmente sem medo, porque foste criado a partir do amor. Conhecimento é um processo, na é verdade? Sim. Conhecer a mente, isso que foi dado, foi dada uma jornada. Porém, a mente é o que possibilita... A onipotência, a onisciência e a onipresença. Conhecer a mente é um processo um tanto longo, né? Então é isso que foi dado. Foi dada a jornada. Tampouco deixaste a tua fonte permanecendo tal como foste criado. Isto te foi dado como um conhecimento que não podes perder. Isto também foi dado a cada coisa viva, pois só se vive através desse conhecimento. Ponto, peraí. Não foi explicado até, até hoje que tudo é mental e cada perspectiva é uma singularidade se desenvolvendo e criando um maior grau de consciência e com isso concebendo maior e maior complexidade sim exatamente o que foi abordado de maneira um, um tanto superficial não por mal mas por falta de estrutura da época né é só para a gente apontar para deixar para fazer os links né entendi Olha, então o texto continua com... Recebeste tudo isso. Ninguém que caminhe pelo mundo deixou de receber isso. Não é esse o conhecimento que dás, pois ele foi dado pela criação. Tudo isso não pode ser aprendido. Então, o que vais aprender a dar hoje? A nossa lição de hoje evocou um tema que se acha bem no início do livro-texto. A experiência não pode ser compartilhada diretamente da forma que a visão pode. A revelação de que o pai e o filho são um só virá a seu tempo a cada mente. No entanto, esse momento é determinado pela própria mente, não é ensinado. Legal, né? O que isso quer dizer, no entanto, esse momento é determinado pela própria mente, não é ensinado? Porque o Pai é o todo, né? o universo em si, a qual nós estamos interagindo, não é verdade? Sim. E a interação é única, assim como a perspectiva. O que é ensinado é o meio, é a visão, visão e a forma de ver. Mas o que é formado através disso é único. E quando você conceber o macrocosmo através da mente, conceber todas as estruturas e fórmulas estruturais do universo, você vai perceber que o todo e você são a mesma coisa. A gente vem falando isso carinhosamente faz bastante tempo hoje alinhar com uh, outros ensinamentos e trazer maior clareza sobre essa linguagem truncada aí então e, então, tudo, então tudo bem, porque o continua o texto continua dizendo que esse momento já está estabelecido momento de conceber o, com o pai a mãe e o universo isso, a revelação, o momento em que o ser tem consciência, ele, ele tem a revelação de que o pai e o filho são um só, Sim. na a mente dele. Sim. Então, Agora momento... é por quem, né? O sujeito, não tem sujeito, mas é por ele mesmo, o momento é estabelecido. É só, quando, é, é só o ser chegar ao nível de ter esse start. E aí ele vai ter uma ideia, e essa ideia vai gerar todo um novo universo. Esse momento já está estabelecido, parece ser bastante arbitrário, mas não há nenhum passo que alguém possa dar nessa estrada que seja apenas por acaso. Esse passo já foi dado por ele, embora ele ainda não tenha embarcado nisso, pois o tempo apenas parece ir em uma direção. Estamos apenas empreendendo uma jornada que já chegou ao fim. Todavia, parece reservar um futuro que ainda nos é desconhecido. Nós estamos concebendo diariamente maior e maior grau de complexidade interativa através da observação. Não é, Tchuliana? Sim. Porém... Estamos observando a nós mesmos através de nossos filtros. Com isso, por meio de contrastes, pois nós não percebemos tudo, e sim uma fração do todo, nós vamos ampliando o nosso grau de consciência. Mas, todo esse processo é lógico, e a temática é sustentada. E por ser sustentada, quanto maior grau de consciência sustentadora, com maior nível de complexidade, mais se consegue perceber como as curvas de interação reagem e interagem em um meio de convivência que é sempre conveniente a estrutura de desejos e regras do próprio meio. Sejam essas regras acordos sociais ou regras da física, por exemplo. Entende, Tchulia? O que quer dizer? Pois o tempo apenas parece ir em uma direção. Estamos apenas empreendendo uma jornada que já chegou ao fim. Lembra que eu disse a ti que você percebe o tempo parado, mas é porque o tempo está indo ao mesmo tempo em todas as direções? Sim. E por isso a percepção de existência e coexistência nesta permanência, que na verdade, se analisada matematicamente, resulta em uma impermanência sistêmica, já que o tempo não é uma constante. É uma sequência de agoras bem definidos. É um agora, um agora e um agora, que dá a ideia de uma constante e não uma constante. Quando você olha para algo, na verdade, há uma força de atração e de expansão em todas as direções. E é por isso que nós falamos que há duas camadas de tempo, a quarta dimensão e a décima segunda. A quarta dimensão possibilita a percepção individual em um meio temporal. E a décima segunda possibilita a interação de todas as coisas em um meio essencial. Vai ficar mais claro no futuro, Tchulik. Mas um, um, um pré-requisito para acessar a décima segunda é o foco no agora? Isso. Foco no agora e entender que não é o tempo não é um, uma, uma constante permanente. O tempo ele é impermanente. Então, você não precisa passar pelos círculos. Um bom exemplo disso, um exemplo prático, palpável, para nós, é a escolha de não ficar triste. Certos seres têm essa escolha. Então, se o tempo fosse uma, uma, uma constante permanente nós iríamos demorar para deixar de ficar triste. Mas, na verdade, a gente pode literalmente mudar de perspectiva e não ficar mais triste. Ou não ter mais agonia. Isso no mundo das ideias, que é algo mais palpável no grau de consciência humano para conceber essas ideias. Então você consegue literalmente parar uma coisa imediatamente e começar a outra. Compreende? Compreende? Sim, você se coloca no ponto de escolha. O ponto de escolha só é possível no agora devido à 12ª dimensão. Ah, entendi. Fez, fez, bom, para mim fez sentido, tranca, porque eu percebo que para perceber a escolha, eu preciso focar no agora. Isso. É sem agora não há escolha. A pessoa acha que não escolhe e vive em um modo automático, escolhendo de maneira antecipada pela mente usando padrões que a própria pessoa tem, a memória tem e a mente funcionaliza compreende, Chuchu? e aí a pessoa então vai fazer escolhas mas não vai as perceber fazendo isso, são escolhas que a mente antecipa com objetivo claro de ajudar o ser a focar no agora. E aí vira um, um, um efeito um, desagradável, uma vez que cada vez menos a pessoa foca no agora e cada vez mais a mente funcionaliza as coisas em prol de possibilitar espaço para a pessoa focar no agora. Parece um paradoxo, né? Sim, principalmente porque... porque... Uh, o texto continua discutindo, o tempo é um truque, um passe de mágica, uma vasta ilusão em que figuras vêm e vão como por magia, mas há um plano por trás das aparências que não muda, o roteiro está escrito, o momento em que a experiência vem para dar fim à tua dúvida já foi estabelecido, pois nós vemos a jornada apenas do ponto em que ela terminou, olhando em retrospectiva, imaginando que a empreendemos novamente, revisando mentalmente o que já se foi. É exatamente o que eu disse sobre a impermanência do tempo. O tempo é impermanente, ele possibilita o movimento e a interação das coisas. Mas essa permanência, essa constante temporal, é uma ilusão mental, como o próprio texto diz aí. Disse aí. Entendeu agora? Ficou mais fácil? E tranca essa frase, mas há um plano por trás das aparências que não muda. Esse plano É esse plano dessa revelação da união entre pai e filho, do todo e do ponto de perspectiva? É, o, isso aí, aí é firula, né? Texto bonitinho, Aqui é da real. É firula para não, diz, não diz, dizer o que acontece nas dimensões, na terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, para explicar de fato como funciona até por falta de estrutura e de material na época que o texto foi feito. Então a, a gente hoje consegue explicar isso, como funcionam essas interações por trás dos panos. Mas na verdade são dimensões que nós aqui da, da terceira e, e quarta dimensão não acessamos diretamente, mas deduzimos matematicamente racionalmente. Entende, Tiogo? Então, a, a, a luz dessa perspectiva mais ampla, com mais dados, o que isso quer dizer então? Mas há um plano por trás das aparências que não muda. É a estrutura matemática que possibilita a interação dos meios, a interação entre as coisas. Por exemplo, a, a quarta dimensão não vai mudar, vai ser sempre quarta, a quinta, a sexta. A forma com que as leis físicas, as leis da estrutura, o código de interação divino, elas não mudam. Mas isso não era acessível até o momento que esse texto foi, foi escrito. É mais fácil entender agora... Parece que sim. É, e aí vem o exemplo. Um professor não pode dar a experiência, pois não a aprendeu. Essa revelou-se a ele no momento indicado, mas a visão é a sua dádiva. Isso ele pode dar diretamente, pois o conhecimento de Cristo não está perdido, porque ele tem uma visão que pode dar a todo aquele que pede. A vontade do Pai e a sua estão unidas no conhecimento. No entanto, há uma visão que o Espírito Santo vê, porque a mente de Cristo também a contempla. Vou dar um exemplo prático. Pode? Oh, por favor. É por isso que o Pai José pediu para eu vir. Eles são longa da porra. Tudo da... É, então... é bastante <risos> longa. se prepara, Estamos apenas no parágrafo 5. Então é o seguinte. Quando você vai procurar um conselho de uma pessoa que você respeita, você traz a sua perspectiva sobre o fato. Porém, a pessoa que vai lhe aconselhar, normalmente tem maior grau de consciência e experiência sobre aquela situação. E com isso, a perspectiva dela percebe dados e o contexto a qual esses dados estão inseridos de uma forma peculiar. E isso, através da visão dela, pode ser passado a você que pede o conselho. Mas a experiência de vivenciar aquela configuração de fatos é sempre única a cada perspectiva. Entende? Então, eu posso ajudar alguém a ver com um pouco mais de amplitude, ou aprender de uma outra pessoa a ver com um pouco mais de amplitude. Através Mas da a descrição... experiência... Isso, mas a experiência de ver essa, essa subjetividade do olhar, ela é. Sempre e, sua. Sempre e, e, e inescapavelmente sempre una, sempre minha, sempre sua também. E aí a unicidade de cada um de nós? A unicidade, através e por meio da sua perspectiva. Isso, a unicidade através da, da singularidade, da, da perspectiva única de cada um. Exatamente, que forma e contextualiza a geração de toda a realidade comum. E isso inclui todas as criaturas na criação? Digamos assim, a, a visão, a experiência de ver do, do, do gatinho, a experiência de ver então, do. Todas as estruturas manifestas, independente do tamanho ou magnitude estão dentro dessa regra, porque ver não é só com os olhos, né? o ver aí desse contexto é um literalmente existir e perceber, entende? Sim, Sim. e esse existir e perceber ele é único de cada ser, Exatamente. único a cada ser. A cada ser e aí dá para a gente correlacionar ser com perspectiva, né? então a célula que recebe estímulos quando percebe açúcares né? próximos, ela está vendo o açúcar do jeito dela. Então, essa experiência de ver, ela, ela é subjetiva e não, pode, não é, não é passível de ser compartilhada, mas a amplitude da visão que se vê, isso se pode compartilhar por meio da descrição que gera outra visão através do receptor desses dados, né? Não é legal. Entendi. Então seria esse que isso é compartilhar essa amplitude de, de visão é, é, compartilhado através do conhecimento? Por meio do conhecer a mente. Conhecimento. Não parece que o conhecimento é um objeto, é uma, é uma correlação interessante aos estudiosos de ocultismo, é uma pedra filosofal. O conhecimento não é um objeto de conquista, ele é o um meio, é um caminho. Entendi. e Porque não, não se fala de qualquer conhecimento, se diz que é o conhecimento de Cristo... Não está perdido porque ele tem uma visão que pode dar a todo aquele que pede. A vontade do pai e a sua estão unidas no conhecimento. Isso. É isso. Então, aqui, aqui se faz a união do mundo de dúvidas e sombras com o intangível. Aqui, um lugar quieto dentro do mundo se faz santo pelo perdão e pelo amor. Aqui, todas as contradições são reconciliadas, pois a jornada chega ao fim. A experiência, não aprendida, não, assim, não ensinada e não vista, apenas está presente. E isto está além da nossa meta, pois transcende o que precisa ser realizado. O que nos concerne é a visão de Cristo. Isto nós podemos atingir. Tá vendo? Bonito no frio, no texto é bonito, né? O texto é muito bonito O texto, o texto é, é, bonito. é muito bonito O texto ainda é com o tradutor evoluído Muito fácil Não, o texto é muito bonito Aqui se faz a união do mundo de dúvidas e sombras Com o intangível Pois é e A, cada a agora, crit... faltou isso, né? Vou criticar o velho é porque aqui, aqui e agora, né? Ah, não, mas falou: olha, aqui um lugar quieto dentro do mundo se faz santo pelo perdão e pelo amor. Aqui todas as contradições são reconciliadas, pois a jornada uhum. chega ao fim. É, faltou agora aqui e agora. Aqui e mas... agora ia fechar melhor o círculo. Ele vai dizer, mas não tinha estrutura na época. Gostou da minha, minha imitação? Sim. <risos> <risos> Mas o aqui e o agora, eles são inseparáveis? Por exemplo, se, se, o, se o ser se coloca plenamente no aqui, ele está também no agora, não? É, mas ficaria mais claro. Aqui e agora ficaria mais claro. É crítica mesmo. Entendi. Entendi. <risos> A visão de Cristo tem uma só lei. Ela não contempla um corpo e o toma por engano pelo filho que Deus criou. Ela contempla uma luz além do corpo, uma ideia além do que pode ser tocado, uma pureza não obscurecida por erros, equívocos lamentáveis e pensamentos amedrontadores de culpa que vêm dos sonhos de pecado. Ela não vê separação e olha para todas as pessoas, todas as circunstâncias, todos os acontecimentos e todos os eventos sem que a luz que ela contempla diminua de intensidade de forma alguma. Olá. Onde é que fica a tomada? É abundante o negócio aí É, o negócio não diminui de intensidade e não tem condicionalidade Então não precisa de tomada, né? Não, não, parece que é Wi-Fi ou senão Parece que é Precisa de senha? Não Então é só ir atrás, é um caminho, é só pegar e usar, não é? Isso Parece conhecimento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 É, sim. Não vê, não, ela não vê separação. É. Isso pode ser ensinado, e tem que ser ensinado, por todos aqueles que querem alcançá-la. Requer apenas o reconhecimento de que o mundo nada pode dar que remotamente possa comparar-se a isso em valor. Nem estabelecer uma meta que não desapareça simplesmente quando isso tiver sido percebido. E é isso que dás neste dia. Não vejas ninguém como um corpo. Cumprimenta cada um como filho de Deus que ele é, reconhecendo que ele é um contigo em santidade. Simples assim. Ai, simples assim. É, o simples é o difícil. Sabe por que o simples é difícil? Por que, que o simples é difícil? Porque o simples é difícil em um ambiente de falta. Em um ambiente de falta, mal estruturado, o simples é difícil. Porque o ambiente de falta gera contrastes que não são agradáveis. E aí o simples se torna difícil. O mal próximo como a si mesmo, entender que tudo é um processo isso em certos contextos é muito difícil é. E essa prática de um, ver a luz contemplar a luz além do, do corpo além das formas um, sem condicionalidade é, se tudo fosse em equilíbrio, porém Fora da falta, a lição seria fácil. Ah, num ambiente bem administrado, bem cuidado, eu acho que talvez sim. Simplinho, sim. Ô, oh, tá tudo bem, equilíbrio, paz e amor. Passa maconha aí que nós vamos ser felizes. Porra, e é fácil. Ah. <risos> é, eu tô zoando, tô só tirando um sarro. Mas você entende que... De fato, isso é verdade. Estruturalmente, matematicamente, é palpável. Mas isso, em um ambiente que gera seres traumatizados, é difícil. Então, introduzir o simples numa linguagem palpável é ainda mais difícil. E é isso que nós estamos aí no dia a dia, entendeu? Na labuta. Assim, os seus pecados são perdoados pois a visão de Cristo tem o poder de não vê-los. Desaparecem no perdão de Cristo. A visão de Cristo é o de foda -se, foda -se. tem o poder de não vê-los. É, foda-se, foda-se. Tem o poder de não ver. De não ver o seu pecado. Não <risos> ver o seu pecado, exatamente. Desculpe, fui Pensa... mais forte que eu. Eu não, Olha, pode explicar, Tranca? Porque está no texto. Assim os seus pecados são perdoados, pois a visão de Cristo tem o poder de não vê-los. Eles aparecem no, no perdão de Cristo. Sabe o que, que é Cristo? Cristo é a encruzilhada. Tudo ocorre em equilíbrio, ocorre em amor. Não tem lá a cruz de Cristo? Aí tem lá Sim. a cruz, tem lá o cruzamento das energias. A Cristo, a energia crística, com seus representantes, olha para isso e consegue ver além dos fatos e analisar as motivações e contextualizações, além do tempo e espaço. Com isso, não há pecado, porque estava tudo em equilíbrio com certos representantes em uma certa configuração. Então, são. Se você vê além do, do corpo, então você vê. Tudo. Duas frequências de luz interagindo na luz. Exato. Isso na visão de ida, na visão de falta, que é o que tem todo mundo tem medo, tá? o tal do anticristo, é a cruz invertida. E aí, com isso, a gente interliga todos os pontos e forma uma estrelinha do amor. Mas o que que é a outra a outra via, então? A, a, via, a visão de ida essa visão de ida de ver tudo como interações de... de, de... Frequência de luz na luz. Através dos fatos. Por exemplo, ah, o fulaninho roubou o pão com manteiga para dar para a família. Isso é um fato. Ah, isso não é pecado para Cristo. E Cristo olha o fato através de Cristo. E a, o anticristo traz... Antes não é de contra, tá? Não é contra numa guerra. É só numa... A, Via uma via, a via tem uma mão e ela tem a antemão, a, a outra, a mão contrária, entende? Sim, a via de mão dupla, assim, o fluxo oposto. O fluxo oposto. Então, Cristo vê a, a, a, a cruz a partir de si e a, o conhecimento traz as motivações e a estrutura de dentro para fora. Por isso que a visão crística, a visão da luz, transcende o corpo e as formas, porque se percebe toda a configuração instantaneamente. Aí é fácil, né? Abraçar o leproso, perdoar o estuprador, é fácil, né? Você vê a porra toda, entende? Aí você vê tudo como, como as formas são formas, o conteúdo é luz. Exato, e você não julga o representante, você julga todo o sistema precário. A gente vai explicar isso melhor nos próximos estudos. Então, uh, sem ser vistos pelo Uno, desaparecem simplesmente porque a visão da santidade, que está além deles, vem para tomar o seu lugar. Não importa a forma que tomaram, nem quão enormes aparentaram ser, nem quem pareceu ser ferido por eles, os pecados deixaram de ser e todos os efeitos que pareciam ter desaparecem com eles, desfeitos para jamais serem refeitos. Lembra lá que santidade é uma habilidade de perceber a sanidade? Coerência? Lembra, lembra que foi explicado lembro, isso? Então, lembro. É só ler santidade como habilidade de aperceber a sanidade, o que é são, o que é lógico. Aí a chavezinha dessa afirmação se abre e é mais fácil um, entender as coisas mais, mais lógica do que essa divindade abstrata, entende? Entendo. E então a lição diz que assim aprendes a dar como recebes. E assim a visão de Cristo também olha para ti. Essa lição não é difícil de aprender se lembrares que no teu irmão estás apenas vendo a ti mesmo. Se ele estiver perdido no pecado, tu também tens que estar. Se nele vires a luz, os teus pecados terão sido perdoados por ti mesmo. Cada irmão que encontrares hoje te proporciona mais uma oportunidade para deixar que a visão de Cristo brilhe sobre ti e te ofereça a paz de Deus. A visão de Cristo é o contraste. São dados para você observar. evoluir é, Tranca, a visão de Cristo é o contraste ou a visão de Cristo é, é ver a luz e não o contraste? Mas a luz, ela ilumina... Vamos explicar isso. A, a tendência que as pessoas têm é achar que Cristo vê através delas, e com isso o que elas veem é amor e luz, principalmente aqueles que leem a Bíblia, sabe? O que eu vejo é a verdade e etc. Mas é ao contrário, a luz que vibra na, na temática de sustentação, na, na sustentação das coisas, ela vibra justamente nas sombras. E ela vem para te mostrar o conhecimento. onde você, através da sua perspectiva, vai clarificar e iluminar o desconhecido. Imagina que a, o, a, o grau de consciência é muito maior e ele ilumina tudo. Mas para você, você vai ser iluminado quando perceber o novo. Entende a, a via de mão dupla? Mas, se eu estou entendendo esse pedacinho aqui, ah, essa lição não é difícil de aprender se lembrares que no teu irmão estás apenas vendo a ti mesmo. Então, na verdade, essa luz eu vejo fora porque eu estou vendo dentro. Quando você olha o teu irmão e quando fala falo irmão é tudo, tá? pode ser um carro, pode ser uma casa, pode ser um outro indivíduo, você Sim. olha para ele e fala o que eu estou vendo está ocorrendo através de meus filtros, através dos meus dados. E tudo que você vê de novo é, é Cristo te iluminando. Tudo que você aprende e observa como novos padrões é Cristo te iluminando, e essa iluminação amplia seu grau de consciência. E eu reconheço que é esse o processo, se o resultado é que eu, eu sinto paz justo E com isso você adquire Adquire não é um bom termo Mas você concebe mais dados Entendi Que é essa parte Cada cada irmão, e no caso você disse irmão Se expande a qualquer coisa Então tudo que encontrares hoje Te proporciona mais uma oportunidade Para deixar que a visão de Cristo Brilhe sobre ti e te ofereça a paz de Deus Isso A visão de Cristo ela está no agora Ela é tudo que ocorre não agora, tudo o que se manifesta é Cristo. E se tudo o que se manifesta, Cristo pode, só pode ser onipotente. Faz sentido, né? <risos> se Ele é onipotente, quanto mais você percebe do que se manifesta, mais Cristo está te iluminando. Então, o Cristo ilumina pelo desconhecido. Ele te transpassa pelo entendimento. E ele te clarifica através do conhecimento. Onipotente ou onisciente? Como tudo que ocorre está no agora, se Cristo é a encruzilhada, é onipotente, porque é tudo que acontece no agora. Mas é, eu tenho uma certa, um certo problema com a lógica da onipotência, porque... Se um ser é onipotente, mas permite o sofrimento daqueles que não sabem como não têm dados para fazer outras escolhas. Não, não é... é um ser, Cristo é uma energia que está no agora, que tem seus representantes. Então, os seres que estão, todos os seres que estão agindo, em, em qualquer dimensão, em qualquer lugar Todos os seres que estão agindo no agora Estão agindo através Da energia crística então. Isso E só conhecem ah, e concebem Através da energia Do, do que poxa, Como usar esse termo idiota Através da, da, do outro fluxo Da energia crística Que é dado como conhecimento Que é o fluxo através do qual eles têm ciência da, da, das coisas. Da, das ações, das coisas. É, o que a gente chama carinhosamente de fluxo ciencial. Entendi. Se não estariam Foda, né? no, no comportamento, digamos assim, automatizado. Isso. Foda, né? Foda. Entendi. Foda. Foda. É. é bonito quando, quando a gente o resultado dá o que a gente esperava, né? A gente fala: Olha lá, deu dois mesmo. ó, oh, que legal. É. <risos> Realmente, a fruta caiu, ela saiu de cima e caiu aqui, eu já esperava isso, isso é muito interessante. <risos> Olha, a nave Olha. pousou no oceano, igual estava escrito aqui no computador, realmente, eu sou bom, eu sou bom. <risos> Olha, não importa quando vem a revelação, pois ela não está no tempo. O que isso quer dizer, Tranca? Não importa quando vem a revelação, pois ela... Ai. E essa, a revelação é o que se falou lá no primeiro parágrafo, que é a revelação de que pai e filho são... são são. Ela não vem no tempo. Uhum. Lembra que o tempo aí é dado como ilusão e seria um tempo uh, como consequência? Um tempo como fluxo? Uhum. E o tempo não é isso? O tempo é, na verdade, uma constante de agora? O tempo, na verdade, é um monte de pacotinhos de momento? agora Então, ela, você não se percebe nesse tempo, mas se percebe no agora. Entendo. Então, qualquer conceito, se vai vir cedo, tarde, vai vir no, no agora. Vai vir no agora e através do contraste. Por isso que a atenção e a intenção em paz de espírito são importantes. Então, mas o tempo tem ainda uma dádiva a dar na qual o verdadeiro conhecimento se reflete de um modo tão preciso que a sua imagem compartilha da sua santidade invisível. O que lhe é semelhante brilha com seu amor imortal. Hoje praticamos ver com os olhos de Cristo e pelas santas dádivas que damos, a visão de Cristo também nos contempla. Só assina embaixo que eu expliquei. <risos> Só o quê? Só assina embaixo que você explicou? O que? Isso. Como? Até agora. A visão de Cristo, de Cristo através da sanidade invisível, né? da santidade invisível. Como há um grau de consciência que percebe dados que você não percebe, esta sanidade, essa lógica invisível. Só, no, só é invisível, porque você ainda não concebe, porém pode ser explicado e ensinado através da clarificação do conhecimento. E pode ser, então, praticada. Hoje praticamos ver com os olhos de Cristo e pelas dádivas que damos, a visão de Cristo também nos contempla, que é o tema central dessa lição, né? dar e receber é, são a mesma coisa. É, Hoje aprendo a dar como recebo. O entendimento, exatamente. O entendimento é o resultado da interação turística. Frank, é, como aplica isso no, no dia a dia, onde, por exemplo, um, há uma coisa, um exemplo de hoje, onde se lê uma notícia de, de, de, ah, de um político corrupto... Não, de... não aplica isso com coisa idiota. Não funciona, não, não funciona, <risos> porra, isso aí é feito pra você... Ah, você tá rindo? É, caralho, você tem que aplicar isso, coisa simples. Aplicar com a formiguinha. Aplicar com o um amiguinho, que foi legal com você. Você tem que ir treinando mas... devagarzinho. Ah, entendi, só pra fazer um aquecimento, então, é, mas eventualmente... Você chega, não, eu aprendi a lição. A pessoa faz aula de direção lá da autoescola escola e vai andar de, de NASCAR, Fórmula Indy, Fórmula... Não vai, porra. Não vai. A pessoa... Está ah, vendo? Evidenciando a exigência da Tchuliana. Aí fica difícil. Você tem que... Tá, tá bem, tá bom. bem. Oh. A gente vai começar com a rodinha, aquelas rodinhas da bicicleta que não deixa a gente cair. Então, Isso. começar na, nas coisinhas contemplando a, a luz das coisas Boas. que Que você considera boas primeiro, e Isso. aí a partir daí ir estendendo para abranger mais e mais e mais do mundo. Deus, Jesus, Jesus não, Cristo vai te glorificar e você vai ampliar cada vez mais o grau de consciência, chegando a um ponto de ver a notícia ruim e entender. Veluz, <risos> Bom, Veluz, Veluz. Veluz ali. ali, fala ó, Tem. Temos. <risos> É ruim, mas ah, ah, ah, há um sentido maior. É ruim, mas nós estamos trabalhando. Vamos, vamos, isso, isso vai ficar obsoleto. Mas não dá para você sair lá da autoescola e já... Ah, você acabou de tirar lá o seu, seu brevet de piloto já vai dirigir um caça. Já vai ser astronauta lá, vai piloto de aeronave espacial. Não. A aeronave espacial não, você não combina, né? É a nave espacial. <risos> <risos> é, mano. tá aí Os caras já querem ir, já. já nem sentam, já querem ir na janelinha, caralho. <risos> mas, mas se chega nesse nível de ver a, a luz em tudo, então, mesmo nas coisas um, que se conce... que em um outro ponto se considerava... Uh, mas a minha dificuldade é a seguinte. Uh, como alinhar isso com o desejo sem cair numa certa falsidade uh, superficial? Você, você eu... já parou para pensar por que, que eu sempre falo que estou ótimo? Mesmo com ah. um grau de consciência que eu já demonstrei inúmeras vezes que isso é ruidíssimo? Eu acho que você diz isso porque eu... Como você se sente, não? Eu me sinto assim em paz de espírito. Como eu me sinto assim em paz de espírito? Porque em paz de espírito, eu não gosto do que é ruim, mas entendo o porquê ocorre. Porém, com palavras ainda não se sabe dizer, devido ao nível de complexidade do porquê essas coisas ocorrem. Entendo. Não, mas já estou entendendo, porque ele é essa condicionalidade aqui. Ó. Hoje aprendo a dar como recebo. Então, se eu, digamos assim, segurar essa dádiva da, da luz de algo, é, eu também não vou receber completamente a experiência de que eu também sou luz. Exato. Eu dou o que eu recebo. Então, eu dou amor porque eu recebo amor até das coisas ruins. Isso. Eu recebo só o que eu percebo. Também é linha. Isso. É uma isso. merda. E, e também... Por isso que não, eu não e aí eu... ser hipócrita. Como é que eu vou não, ver o então... jornal? <risos> não dá, pô. Não vai ver. Não, dá, não, dá. não, mas fica essa... Ajuda a não ficar nessa cobrança de si mesmo porque eu aprendo a dar como eu recebo. Então... É, é. O receber vem, vem primeiro Se é. permitir receber, vem primeiro é. Né? <risos> né? Agora né? você entende por que, que demorou tanto Para vir? É. Por isso que essa lição demorou tanto então. Por isso que a gente teve que fazer uma pausa Tem que trabalhar para poder gerar entendimento Não é? é só chegar aqui e ficar falando coisa bonita Sem assim, vocês entenderem do que é ensinado e pra isso vocês precisam de ambiente Mas a mamata acabou, nós né? estamos voltando Era mamata? Eu achei que vocês estavam trabalhando Mamata para vocês Ah, entendi Entendi Olha as projeções, eu só achei que vocês estavam trabalhando É, é, é, tudo bem que é aprenda a dar como eu recebo. justo. Oh. Egoísta do caralho. Como... <risos> Vamos lá. Chega <risos> aí. Acabou já? Não, essa era a última parte. Pelas dádivas que damos, a visão de Cristo também nos contempla. Glorificou bastante coisa aí nessa lição, não foi não? Hoje praticamos ver com os olhos de Cristo. Era o final da lição. É, não, foi muito... muito... Agora, agora é praticar, né? Agora é praticar a lição. As coisas boas, primeiro. Sim, no... exato. É igual andar de bicicleta, do mais fácil e aí expandindo para abarcar mais e mais situações. E Mas sem, sem se cobrar certo. Isso. Porque quando eu me cobro, eu caio nessa sensação de, de culpa, de, de, de... Acho que não, não, eu não consigo me cobrar e sentir paz de espírito ao mesmo tempo. Não. É o seguinte, se vocês percebem coisas boas, mas não dão a devida, entre parênteses, entre aspas, importância, aquilo não traz ensinamento completo. Agora, se vocês olham para aquilo com um olhar trístico, com esse exercício, vocês vão aprender muita coisa com aquilo que é simples. igual alguém que para o automóvel para uma outra pessoa atravessar a rua uh, na, na faixa de pedestres por favor uh, senão para o automóvel outro vem bate nele né <risos> então uh, uh, a gente passa a perceber essas pequenas coisas isso contribui com a vida no agora e traz mais dados e antecipa a evolução muito. Combinado, então começar, começaremos das pequenas coisas. É. As coisas fofinhas. O meia-noite correndo, que você falou, como é que eu vejo o noticiário? Eu não vê, não vê, ele se rachou aqui. Ele se rachou. <risos> Mas é... Oh, porra. Mas se não, se não vemos o no noticiário, como, como, como... Se não vemos, como sabemos? Ou não precisamos não saber? Vivemos não, Você pode ver, é. mas em caráter informativo. Não é... Você diz, eu não quero assim, eu não sou responsável por isso e eu ainda estou evoluindo para lidar com essas coisas. Isso é idiota. Tudo bem. Então, mesmo nesse exercício... É, é, tudo bem, vê o noticiário, vê a luz naquilo tudo e fala assim: olha, tudo bem, você que legal, são configurações da mesmo. luz, mas não, assim eu não, não tá legal. É, mesmo. igual você vai lá, por exemplo, você tá lá segundo ano do ensino médio aqui no Brasil. Aí você vai no, você é convidado numa palestra de um matemático, <risos> ah, sei lá. Álgebra abstrata para o conhecimento da curva da chupeta do caralho 4. <risos> Então, você vai chegar lá, você não vai, se, se você é estudante de matemática, é, mas você não é avançado assim, você não vai ficar se cobrando. Entendi. Aí você pega o celular e vai conversar com, a, com o parceiro. <risos> <risos> tá entendendo? <risos> <risos> Entendi, tudo bem. Não dá. Não cai assim viés cognitivo de que vocês são responsáveis pelo mundo. Mesmo não tendo as devidas habilidades. Isso é um padrão de controle de massas. Isso é idiota. Entendo. Mas se você sente um desejo de, de ir às ruas protestar, tá boa, se ele sente boas. que ele deseja em paz de espírito, está de boas. Se deseja em paz de espírito, sim. Agora, se quer lá quebrar as coisas, não é paz de espírito. Não, Eu, eu não, nunca vi ninguém conseguir fazer isso em paz de espírito. Mas, eu né? também não. Espero que consiga continuar assim. <risos> Senão vai complicar nossas coisas aqui. Não parece ser algo em paz, mas não sei, não sei. Não sei a subjetividade do ser que estava lá quebrando as coisas. Mas não desejo as coisas sendo quebradas. Também não, porque no nosso, no nosso, nos nossos dados as coisas sendo quebradas é alguém, né? Está alguém tendo quebrado ali. É, exato. Está... Exato. Então é isso. Beijo na bunda. Muita paz, espero ter contribuído. Gratidão, Tranca.